Se assustou com tanto de nota azul 19 anos de idade bem rico Luiz o que é o Royal Salu Agora é só gasto com os paquedu Passar de velar pela sul Dentro da nave mafu mafu Golpe sucedido, caiu mais um Passaporte feras lá em Cancun Essa vida é louca A qualquer momento eu sei que o barraco pode cair Mas enquanto não cai Nós tá por aí gente de Lamborghini Deixa os maloqueiros lá costeiro fugir de onde esse dinheiro vem? Ninguém precisa saber. Fica ciente que a mãe ele volta. Olha os cana tentaram dar bota. 20k foi o lucro da loja. Lacoste deixa aqui o bom de porta. Olha de fora, até se incomoda. Do risada enquanto ele chora. Rei hey, da sua rosa. Eu tô fudendo na Europa. Conto dinheiro e de dólar. Mais uma bem sucedida. Rebola a sua gostosa. Raul patrocina Mudei de nome agora Estoura champanhe com as liga Faz chuva de nota, XJ roleta na pista Faz chuva de nota, XJ roleta na pista